Hoje eu vou iniciar uma nova série onde eu refaço os meus desenhos antigos aplicando as minhas novas habilidades, visão e estilo que eu venho modificando desde lá atrás. E, para essa primeira parte, escolhi o Wolverine de 2014 para gente ver como fica. Eu sou a Mac e hoje eu vou mostrar o Wolverine 2020 e falar um pouquinho o que eu estava pensando enquanto fazia o desenho. Quem sabe você também não se motiva a refazer alguns desenhos antigos que estão aí na gaveta para ver o que você já aprendeu com eles também. Antes de gravar o vídeo, eu tinha listado uma série de coisas que eu consegui observar no desenho de 2014 e que dava para melhorar agora. Ultimamente, eu tô querendo fazer mais disso pra desenvolver essa habilidade de olhar para um desenho e saber que coisas tem ali que podem ser modificadas com uma dica ou algo do tipo, porque eu imagino que isso possa me ajudar de alguma forma a desenvolver o meu próprio trabalho. Inclusive, se puderem, deixem nos comentários que dica vocês dariam se a pessoa te mostrasse o desenho de 2014 pra eu ir treinando de identificar como melhorar um desenho. Ia ser bem legal ter mais bagagem do que observar pra eu tentar aplicar em outros vídeos também. Bom, uma das coisas que eu mais senti que eu pesei no desenho antigo foi justamente no traço. Nessa época que foi bem o início da minha jornada, eu lembro claramente que eu queria forçar um pouco mais o traço para eu estilizar o desenho e sair daquele modelo manequim bem padrão que eu tava fazendo no início. Então isso aqui durou bastante tempo e até formou muito dos traços que eu faço hoje, até mesmo pro cartoon. Só que agora tá um pouco mais equilibrado. E falando em estilo, durante os primeiros anos que eu comecei a criar do zero e fazer muita funcionalidade, também, eu experimentei bastante estilos diferentes, o que eu via de é diferente eu já queria testar e eu acabei fazendo de tudo um pouco. Nesse período aqui no caso, eu tava querendo algo mais voltado pro comics, que é um estilo que eu particularmente gosto bastante, e foi um pouco do que eu fiz ali na... pra nova versão também, do meu jeito, mas acredito que um pouco de influência disso vai ter certamente aí também. Ainda hoje, dependendo do estilo que eu visualizo para o que eu quero fazer, eu estilizo bastante ainda, mas nesse caso eu deixei ele com um nível mais equilibrado, sem tanto exagero, para ver o que saia daí. Como fazia muito tempo que eu não experimentava nada do tipo, eu estava super empolgada para fazer isso de novo. Esse para mim é o lado bom de deixar algumas coisas no porão durante algum tempo, porque depois eu volto empolgada para desenhar em outros estilos ou testar materiais e técnicas diferentes também. Outra coisa que eu queria muito alterar era a proporção e anatomia do corpo dele. Pesquisando novamente umas imagens de referência, dessa vez bem pouco, só para eu ver como era o Wolverine, porque eu não queria perder muito tempo com isso e só começar a desenhar mesmo, eu tava observando que o de 2014 tava muito comprido e com shape em V bem evidente, e tipo, o Wolverine parece mais parrudo e largo, fica bem mais Wolverine mesmo, então foi o ponto fundamental para o nosso desenho ficar com mais peso de acordo com o personagem, e aí é legal de observar que quando a gente tá começando, a gente faz o mesmo tipo de corpo pra tudo, exagera e marca super bem cada músculo do corpo, como que todo personagem tivesse esses atributos todos, e que eles tivessem assim bem contraídos e evidentes o tempo todo também, e eu tenho certeza que você já deve ter feito isso alguma ou várias vezes na vida também, e é super é normal, o desenho leva tempo mesmo, a nossa observação desenvolve e tem uma série de coisas ao longo da jornada que vai mudando para melhor. Então é continuar firme com o que dá para ser feito né, agora e a gente vai equilibrando essas coisas ao longo do tempo. Bom, fora isso, que era o que mais me chamava atenção, tem um pouco de confusão no estilo que eu resolvi a cabeça meio toy e o corpo parecendo mais para o outro lado, eu não sei se foi só impressão ou se é isso mesmo. O cabelo não tá seguindo muito um sentido lógico e parece mais chapado do que deveria ser, meio travadão também. A pose, que ainda é um problema hoje, tava bem estática, provavelmente eu tava usando algumas referências, mas não tinha um jeito de construir a estrutura ainda, então era meio que copiar um pedacinho daqui do dali. E acaba ficando meio travado mesmo, porque você realmente não entende a estrutura por, por trás daquilo, né, você não consegue criar do zero, você fica só copiando pedaços de imagens aleatórias, então vai ficar bem esquisito, e eu acho que era mais isso. Aí no novo eu consegui fazer algumas coisas que eu gostei, e mãos acaba continuando sempre em sofrimento. É só passar um tempinho sem fazer esse tipo de coisa, que parece que fica muito pior. Meio que eu burro de visualizar ela em algumas posições, mas que não fique parecendo uma massa redonda, sabe? Toda deformada. Então as mãos têm alguns ângulos, né? Mais retos, assim, que se você perder isso, ela fica tipo uma bola mesmo. Então é nesse ponto que eu quero trabalhar agora. E como dessa vez eu tava querendo fazer sem referência, só pra refazer mesmo, com basicamente o meu próprio desenho antigo como referência... Ficou mais difícil ficar imaginando essa mão de cabeça que é algo que consome todo o pouco de raciocínio que eu tenho. Mas ficou quase lá, eu vou voltar a praticar isso logo. Acabei tentando uma outra pose no meio do caminho também, porque novamente dificilmente eu consigo imaginar exatamente o que eu quero fazer. E as coisas acabam acontecendo mais direto no papel mesmo do que na cabeça. Tanto que eu fico desenhando cilindros para eu saber... Para onde tá apontando as coisas, e no final saiu alguma coisa melhor do que o anterior. Então, objetivo concluído, eu acho. E é isso aí, gente. Eu quero saber também de vocês, se vocês curtiram esse tipo de vídeo mais solto, refazendo desenhos antigos, sem tanto compromisso de ser no melhor que eu posso fazer hoje. É pegar e fazer mais do que eu tenho na cabeça mesmo, e olhar para o meu desenho antigo e refazer com ele. E já faço convite para quem tiver na hora de renovar uns desenhos antigos aí, e aplicar as novas habilidades também. Posta lá na hashtag desenhando com Mac, pra eu trazer o que eu consegui pra um próximo vídeo dessa série. Pode ser legal ver o de vocês também. E não esquece de deixar na descrição que é pra esse tipo de vídeo aqui. Porque senão depois eu não sei... O que é que eu tenho que pegar do desenho de vocês. Se possível, já deixa evidente na, na própria imagem, tipo 2014, 2020, que eu já vou saber que é para esse vídeo aqui. Então, aqui no final do vídeo, tem algumas recomendações que eu selecionei, caso você ainda não conheça, ou se quiser rever. E se chegou até aqui, deixa aquele like pra gente, pra continuar apoiando o canal. É super importante, como vocês já devem saber. Se puder compartilhar o vídeo e trazer um novo amigo aqui pro canal também, vai ser muito bem-vindo. E se tá chegando agora e ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!